Fala aí galera, é nós aqui ó Eu comprei essa câmera aqui, agora eu vou filmar Pra quem não me conhece aqui é o Creighton da CG O pessoal aqui da cidade já tudo me conhece Falaram, não, grava, grava pra você ficar famoso, você vai ficar famoso Aí eu resolvi gravar, tá ligado? Pra quem não me conhece eu trabalho de motoboy Ô oh, gatinha, opa Pra quem não me conhece eu trabalho de motoboy aqui nessa cidade grande Estou vindo fazer uma... Ih, entrei na rua errada, pera aí Vou fazer um, um pinote aqui ó eu vou aproveitar aqui, ó Mostrar, comprei essa, essa mobilete aqui, ó É rosinha, galera Mas eu sou macho, tá ligado? Paguei 60 só as prestações de 200 reais E tá indo, né? Tá servindo pra fazer o trampo É o que importa, né? Um dia eu vou ser empreiteiro, assim, ó Fazendo essas casas Morando essas casas grandes Mas por enquanto nós fazemos as entregas Que os caras têm que comer, né? Então vamos fazer o pessoal feliz de, de um jeito ou de outro Então a motinha é boa Ó, dá pra chamar até no grau Vou chamar no grau aqui, ó João! Chama no grau Mas vamos lá que eu já tô atrasado, galera Mas é isso aí, então vou mostrar Vou começar a trazer vídeo toda quarta-feira Todo dia a dia, assim, do meu dia a dia Aê, cuzão! Todo dia a dia, sinal tá verde, vambora É... Trazer o meu dia a dia, tá ligado? Pra mostrar como que é a vida do motoboy, tá ligado? Porque o pessoal desumilde aí Fala que... Só tem malandro, mas nós, nós todos é sujeito Homem, tá ligado? Nós honra As pernas, honra o, o trabalho Nós é humildão, mas a gente Cada dinheiro suado aqui que a gente consegue É sério, galera Então é isso aí Vou Agora eu tô trabalhando bastante Pra juntar, pra trocar de moto, né? Porque Essa motinha aqui tá fazendo Atrasar muito as entregas É aqui? É aqui É galera, então é isso aí, tá fazendo atrasar Demais, então eu tenho que tem que pegar uma moto mais potente, né? Pra chegar mais rápido Mas segurança em primeiro lugar, né? Não pode correr muito Mas isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A câmera foi cara Então vamos dar um joinha aí Pra fortalecer o preço da câmera aí, galera Porque senão eu não vou conseguir fazer mais vídeo não, hein? É, então é isso aí, galera O pessoal do, da cidade aqui Falou pra fazer o vídeo Então eu tô fazendo aqui Vou até estacionar aqui Já cheguei no ponto Cheguei aqui Estacionar Motinha Opa então Aí galera Aqui é minha cidade galera, bem vindo A poluição Então é isso aí galera, Eu vou entregar aqui E é isso aí Espero que vocês tenham gostado, dá aquele joinha pra fortalecer Até a próxima quarta Se tiver alguma sugestão e que vocês querem saber sobre a minha vida É só falar Até o próximo vídeo, até a próxima quarta Até a próxima entrega, falou Ô tio, trouxe a, trouxe a pizza aqui, mano. Deixa aqui atrás mesmo. Beleza. Valeu.